quer é saber como é que eu saí desse corpo para esse corpo em 3 anos e como a musculação e a medicina transformaram não só o meu corpo mas a minha vida e a minha mente antes de começar eu já vou pedir para você deixar o seu like se inscrever conferir se você está inscrito na verdade e deixar o seu feedback aqui depois qualquer coisa você vai lá e muda para você me ajudar a nadar contra a corrente do algoritmo do youtube afinal de contas nós estamos voltando agora e aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho É Muita gente pediu para eu reintroduzir a, o meu bordão inicial dos vídeos Para a gente voltar nas gravações Então, aqui estamos de volta E aí? Você ficou interessado, você ficou curioso pra saber como é que eu emagreci 50 quilos em 3 anos e 3 meses? Bom, galera, eu tenho uma história muito legal pra contar pra vocês. É muita coisa. Então, já se prepara. Pega sua pipoca. Pipoca Fit. <risos> Mas... Prepara, senta aí que esse vídeo também não, não tem como, ele vai ficar um pouquinho grande, beleza? Então por isso, talvez se você assistir esse vídeo acelerado, vai ficar mais interessante, ok? Antes de eu começar, talvez você tenha se perguntado, como é que eu sei exatamente a quantidade de tempo que eu gastei para emagrecer? É porque eu marquei? Não. Mas é porque eu fiz um procedimento que mudou a minha vida. Eu fiz cirurgia bariátrica no meio do ano de 2017, um pouquinho depois de eu ter terminado o canal. Quer saber a história de o um porquê eu fiquei três anos e meio sem postar vídeo? Clica no card aqui do canto superior esquerdo da sua tela e assiste antes de assistir esse vídeo aqui. Depois você cola aqui. Na época em que eu fiz a cirurgia, eu tava com 130 quilos e 1,73m é que eu tenho de altura. Eu sou um cara baixo. Agora, 130 quilos, senhoras e senhores. É, eu, eu tava fazendo jus ao nome do Gordinho Clash, fala sério. E aí você, antes de me julgar... Deixa eu te explicar quais as razões me levaram a fazer a cirurgia bariátrica. Por isso que eu preciso que vocês assistam o vídeo anterior. Porque no primeiro vídeo desse retorno do canal, eu explico toda a minha história com a obesidade, explico tudo que eu passei, explico que eu já tinha perdido as minhas esperanças, enfim. Vai lá, depois você vem. Primeira razão e a principal delas. Eu odiava ser obeso. Eu sempre odiei ser gordo. Sempre tive o sonho de emagrecer. Essa era uma individualidade minha, talvez você como gordinho esteja bem, se sentindo feliz. Mas eu te garanto, se eu tivesse uma fórmula mágica, que você tomasse um comprimido e você emagrecesse da noite para o dia, você ia querer ser mágoa, não ia? Responde para você mesmo, não precisa deixar aqui nos comentários não, responde para você, o que você queria. Razão número 2, como eu expliquei no primeiro vídeo, eu já tinha perdido todas as minhas esperanças, tá? eu já tinha feito diversas outras alternativas para poder emagrecer sem sucesso, incluindo algum, um procedimento é, de certa forma é, mais complexo que é o balão intragástrico. Eu tinha colocado uma, um balão mesmo de líquido dentro do meu estômago, fiquei com aquilo por um ano dentro de mim para emagrecer 15 quilos e depois de um ano engordar 20. Então assim, já tinha esgotado todos os meus recursos. E é para isso que serve a bariátrica, para aquelas pessoas onde os recursos habituais não conseguem cumprir o objetivo de emagrecer o cidadão. Terceira razão é que eu tava todo fodido, tanto psicologicamente, a medicina, para quem não sabe, eu sou médico, se você caiu aqui de gaiato, Tá? A medicina me colocava uma pressão psicológica, como é que eu vou pedir para o meu paciente emagrecer se eu estou nessa condição? Além disso eu estava fudido de saúde também, eu estava hipertenso, com dores no joelho, estava com a minha psoríase totalmente é, descontrolada, estava com um problema de colesterol, triglicérides, ferritina alta, Tava, enfim, gordura no fígado, cara, incontáveis problemas de saúde nessa condição onde eu me encontrava com 130 quilos. E quarta razão, mas não menos importante, é que eu conheci a pessoa certa na hora certa. Eu conheci um cirurgião que me passou muita segurança e que me deu a confiança de eu colocar a minha vida na mão dessa pessoa. Inclusive um adendo aqui, Dr. Fabrício, se você estiver assistindo esse vídeo em algum momento da vida, eu queria mais uma vez expressar minha gratidão. Oh, sinceramente o senhor foi um exemplo tanto de profissional ele foi meu professor, o Fabrício é, tanto de profissional como professor me ensinou demais e um exemplo de ser humano muito obrigado, eu não tenho nem palavras para agradecer o quanto o senhor contribuiu para que eu pudesse estar aqui agora fazendo esse vídeo, por exemplo. Voltando para a bariátrica, antes de tomar essa decisão, eu estudei por meses, viu galera? Eu estudei todos os métodos que tem, porque são vários métodos, não é só redução de estômago, é o um nome popular, mas na verdade, no meu caso... Além de fazer uma redução do tamanho do estômago, eu também fiz um desvio do intestino. Ou seja, além de ter uma restrição de volume, ou seja, eu não consigo comer muito, eu também tenho uma restrição de absorção desses nutrientes. Mas o porquê que eu escolhi esse método? Porque ele é um dos métodos mais eficientes para você emagrecer e, principal, permanecer magro. Tá? Então, assim, eu não aguentava mais ser gordo, eu já tinha esgotado todas as minhas esperanças e eu queria algo definitivo, eu queria algo que eu não, não precisasse mais é, ficar preocupado com a engordar novamente e passar por todo esse drama de novo. Então eu res resolvi fazer o método Bypass, que é esse, onde além de você fazer a diminuição do volume do estômago, você também faz um desvio do intestino. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, você tem muita informação já no YouTube, se você quiser pesquisar aí, fique à vontade. Ou se você quiser saber mais, me procura no Instagram, que é onde eu estou respondendo todo mundo. E com certeza, se você quiser alguma ajuda, se quiser alguma orientação, eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. E aí, quando eu fui fazer a cirurgia, eu busquei fazer a coisa mais certa possível. Eu fiz acompanhamento nutricional e psicológico antes, depois da cirurgia, por praticamente dois anos eu fiquei indo no psicólogo, fiquei trabalhando com um nutricionista. E foi aí que eu conheci a tal da musculação. eu comecei devagar, não fique achando você que eu comecei a treinar da maneira como eu treino hoje da noite para o dia, muito pelo contrário, eu comecei a musculação galera por obrigação tá, o meu médico chegou em mim e falou assim, olha você precisa fazer atividade física, não é uma opção, você precisa, isso é fundamental no processo de emagrecimento, então você não tem, não tem escolha. E eu cara, sempre odiei musculação, vou ser bem sincero, sempre foi muito mais a minha praia as artes marciais, então eu sempre treinei Muay Thai, Jiu Jitsu, mas musculação era um tédio pra mim, eu odiava aquilo, e quando eu comecei, eu comecei devagar, eu ia três vezes por semana só, e fazia aquilo, e já considerava assim, dever mais do que cumprido, mantive desse jeito por mais ou menos uns seis meses, treinando só três vezes por semana, até que eu comecei a ter... Resultados, sim, mesmo treinando três vezes por semana, um volume de treino muito inferior ao indicado, eu ainda tive resultados. Uma, porque eu estava emagrecendo, estava gost... começando a gostar do meu corpo e duas, porque para um indivíduo sedentário, para uma pessoa que não faz atividade física nenhuma, qualquer exercício vai ter benefício. Tá? Pra vocês terem ideia, quando eu saí de 130 quilos e comecei a emagrecer por conta da cirurgia Eu cheguei a pesar 78 quilos Eu vou tentar achar uma foto minha com mais ou menos essa faixa de peso Eu tava parecendo um cadáver, cara Eu tava com uma face chupada, assim ó muito esquisito, e, e é muito normal que isso aconteça com os indivíduos que fazem a bariátrica, a galera desce muito o peso, e aí depois tem um pequeno reganho para uma estabilização do peso. Nessa fase, eu achava que eu ia ficar magrelo e pelancudo pra caramba, e foi uma das razões também pela qual eu iniciei a musculação, para não ficar tão flácido. Passaram-se aí então esses seis meses iniciais, eu comecei a ter alguma coisa de resultado, mas Assim, o que me motivava no começo, com certeza, era, era o resultado estético. Muito mais do que o resultado de saúde, de disposição, ou de qualquer outro benefício que a musculação tinha me dado, de fato, o que eu apaixonei foi... Pelo meu próprio corpo, era a primeira vez na vida que eu gostava de me olhar no espelho. Só que aí os meus resultados também começaram a ficar limitados. Afinal de contas, eu não conseguia comer direito. Eu não treinava direito. Quando eu falo que eu não conseguia comer direito, era uma questão física mesmo. Eu não conseguia comer grandes volumes de alimento por conta da redução de estômago. A gente tem que comer pouquinho. E aí, enquanto eu cursava medicina, eu comecei a me apaixonar por estudar outros temas. Que era nutrição, musculação e fisiologia. Quanto mais eu entendia a razão pela qual eu fazia aquilo que eu estava fazendo, mais fácil e mais intuitivo ficava eu fazer atividade física, eu fazer dieta, eu contar os meus macronutrientes, eu saber a quantidade de caloria que eu estava consumindo no dia. Quando as coisas fazem sentido para mim, eu consigo aderir aquilo com muito mais facilidade. E eu, e eu não estou falando que isso é uma individualidade minha, na verdade eu acho que a maioria das pessoas é assim. Eu só consigo fazer aquilo com disciplina se eu entender a razão pela qual eu estou fazendo. Então eu tento fazer isso inclusive no meu consultório. Eu tento explicar para a pessoa a condição que ela tem e o porquê ela está fazendo aquilo que ela está fazendo. Porque fica muito mais fácil da pessoa aderir ao tratamento, tanto medicamentoso quanto não medicamentoso. Demora um tempo... É cansativo, mas é a maneira mais eficiente de você conseguir resultados, eu garanto para você. Talvez essa seja a dica mais importante para esse vídeo. Se algo puder contribuir para você, fica isso. Se você souber o porquê você está fazendo o que você está fazendo, fica muito mais fácil de você fazer o que você tem que fazer. Então, se você quer emagrecer, se você quer é, ganhar massa magra, se você quer criar um novo hábito na sua vida, ou seja lá o que for que você quer fazer para melhorar, você tem que entender o porquê. Saiba fazer pergunta. E isso mudou completamente a minha vida. Eu hoje sou basicamente movido a essa maneira de pensar que a musculação é, acabou me apresentando que com consistência, disciplina, paciência e conhecimento você chega onde você quiser você tem que se manter constante você tem que se manter aprendendo e você não tem limite, cara é natural que as pessoas comecem a te olhar diferente é natural, porque a forma do seu corpo reflete o comprometimento que você tem para consigo mesmo não que você precise de ter um corpo bonito para que isso seja um fato. Mas é porque dá para ver externamente. A pessoa não precisa sequer conversar com você para saber que você é uma pessoa, no mínimo, dedicada à sua própria saúde. Se você é dedicado à sua saúde, você provavelmente é dedicado a mais outras coisas. A musculação me ensinou. Me ensinou muito. E vem me ensinando a cada dia. Me ensinou que o trabalho duro... Vale a pena. Ter um corpo forte é muito mais do que se sentir bem no espelho. Faz você se sentir forte contra a hostilidade do mundo. Faz com que você perca o medo da aprovação do outro. Isso muda a sua cabeça, isso transforma a sua mente e logo transforma você. E eu não estou falando só do ponto de vista de mente também, mas falando sobre fisiologia. Os benefícios da musculação para o seu cérebro e para a sua saúde são incontestáveis. Então, você só tem a ganhar quando você pratica alguma atividade física. Eu estou falando da musculação porque é algo que eu vivo, mas qualquer atividade física vale. Vale o investimento. Vale você gastar seu esforço com isso. Vale. Acredita em mim quando eu falo que vale. Eu saí de um extremo e estou indo para outro e estou te dizendo, vale a pena. Eu, basicamente, sou outra pessoa. Essa versão 2.0 não é brincadeira, ela é praticamente uma outra pessoa, totalmente transformada. Você vai me perguntar, você conseguiria emagrecer hoje sem precisar da cirurgia? Eu vou te dizer, com certeza. Mas você se arrepende de ter feito a cirurgia bariátrica? Eu vou te dizer, com certeza não. Porque eu só atingi essa cabeça por conta da cirurgia que eu fiz há três anos. Eu só entendi a complexidade da mudança, hoje, depois que eu atravessei tudo isso. E que fique claro para vocês, a cirurgia bariátrica não é para ser um método rápido e fácil, muito pelo contrário, a maioria das pessoas que fazem, sequer sabem dos riscos que estão tomando ou mesmo da responsabilidade que ela está tendo para consigo no futuro. Eu não tinha, na verdade eu tinha uma noção, mas eu não tinha proporção disso tudo. É uma responsabilidade grande. E para você que vai comentar, porque eu sei que vão ter esses que vão comentar aqui. Com cirurgia é fácil. Deixa eu te contar uma história muito rápida, para a gente encerrar por aqui. Eu quero que você se imagine sem esperanças. Quero que você se imagine doente, sentindo você mesmo um lixo tanto fisicamente quanto psicologicamente eu quero que você realmente pense em você no fundo do poço sem esperanças de conseguir uma mudança de verdade na sua vida depois de ter tentado anos e anos e anos sem sucesso perdeu tudo, você não tem mais nenhum fio de esperança eu quero que você se imagine também numa mesa de cirurgia com 26 anos, com um tubo enfiado na sua garganta com um tubo enfiado no seu palco, e passando por um procedimento que pode te custar a vida e que vai durar aí em torno de 6 horas. Eu quero que você imagine que quando esse tubo sai da sua garganta, você vai sentir dor. Eu quero que você imagine que quando esse tubo que sai do seu pênis vai fazer você sentir muita dor. Não tem anestesia para tirar, tá brother? e você vai mijar sangue por dois, três dias. E tem um outro tubo que quando você termina a cirurgia fica dentro da sua barriga para drenar todo o sangue que tá saindo lá de dentro. Você vai ficar com esse tubo por 15 dias dentro da sua barriga, tá? Drenando o sangue, você mesmo vai ter que tirar aquela bolsa de sangue uma, duas vezes por dia, jogar fora e depois colocar a bolsa de novo. para depois de 15 dias você voltar no seu médico e ele puxar o tubo de dentro para fora sem anestesia, lógico, tá, quero que você pense tudo isso. Eu quero que você imagine que nos próximos 20 dias, depois de ter passado por esse procedimento, você vai comer de 15 em 15 minutos um copinho de 50 ml, sabe aquele copinho de café? Pois é, você vai bater ali carne, mandioca, legumes, vegetais, vai bater, vai coar e vai tomar aquela sopa grotesca de 15 em 15 minutos por quase um mês. E quero que você imagine que depois de um mês, quando você colocar uma papinha na boca, você vai sentir ânsia de vômito, porque você sequer está preparado psicologicamente ou fisicamente para engolir algo semi-sólido, pastoso, o seu corpo está sofrendo. E se você inventar de não cumprir qualquer uma dessas regras, não tem choro, brother, você morre, você não tem opção. E quero ainda que você, depois de passar por tudo isso, tenha o compromisso consigo mesmo, pro resto da sua vida, de tomar uns quatro comprimidos todos os dias, para suplementar as vitaminas que você não absorve mais. É todo esse grau de esforço, de dor, de sofrimento e de responsabilidade que uma pessoa que faz cirurgia bariátrica tem e tem que ter pro resto da vida. Então antes de dizer que se com cirurgia é fácil, eu queria só te informar tudo isso e olha que isso não é nem a ponta do iceberg de tudo aquilo que passa. E isso se você não tiver nenhuma complicação, tá? Se você tiver qualquer uma das complicações, o buraco é muito mais embaixo, muito mais embaixo. Então assim, não pague de ignorante aqui nos comentários falando que com cirurgia é fácil, tá? Além disso, depois de emagrecer 50 quilos, você tem que ganhar massa magra. Comendo pouco. E aí, como é que faz? Me fala, como é que você sai de 130 quilos para hoje eu 90 quilos e me diz, joga na minha cara que é fácil. Não é fácil, cara. Então não julgue a pessoa que faz bariátrica. A cirurgia ela é maravilhosa, ela é excepcional, ela é revolucionária. Ela veio para mudar esse paradigma de que o obeso está condenado à obesidade. Só que a maioria das pessoas, como eu disse lá atrás, não tem noção dos riscos e das responsabilidades. E se você precisa fazer cirurgia bariátrica, eu te incentivo que você faça, mas não como primeira opção. Ela não deve ser a primeira opção. Ela tem que ser usada para indivíduos em específico, então procure seu médico. Tá com dúvida? Me procura no Instagram, eu vou te orientar. Não precisa ficar preocupado. Se você tiver na mão de um profissional competente como eu tive, você não precisa ter medo. Vai dar certo. Mas você tem que ter responsabilidade. Isso é fundamental. Vamos mudar desse clima tenso, e vamos falar do futuro, agora chega. Chega de passar medo nas pessoas, chega de querer criar drama. Na verdade, a cirurgia eu sou uma outra pessoa e como eu falei, ela é excepcional e eu recomendo. Recomendo demais para quem precisa. O que, que eu quero para o futuro? O que, que eu quero para o meu futuro, para o futuro do canal? O que, que eu acredito? Basicamente, eu quero melhorar. Eu quero aprender. Eu quero ficar mais forte espiritualmente mentalmente, fisicamente, eu quero atingir o meu limite, o meu potencial completo. Eu quero provar para todo mundo que não acreditou, para todo mundo que duvidou e para aqueles que vão comentar aqui embaixo, que não gostaram, com cirurgia é fácil, para todas essas pessoas, eu quero provar para vocês que o Gordinho Clash pode, e ele vai, fazer coisas que ninguém acha que é possível. Eu vou ajudar vocês, inclusive. Além de me construir de frente a essas câmeras, como eu falei no primeiro vlog, eu vou ajudar vocês com o meu conhecimento, eu vou ajudar vocês com ferramentas práticas para vocês implementarem na vida de vocês e vocês terem as próprias mudanças. Afinal de contas, eu acredito que as atitudes, eu colocar ferramentas para vocês aplicarem são muito mais importantes para gerar resultados para vocês do que eu apenas ficar passando conhecimento aqui. Conhecimento, conhecimento. Vocês vão ficar obesos cerebrais, vocês vão ficar cheios de informação mas não vão ter resultados, vocês precisam aplicar aquilo que eu falar, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, calma, quanto mais eu melhorar, mais eu vou poder ajudar e mais nós juntos vamos ter resultados, por isso que eu falo, nós precisamos e nós vamos construir uma comunidade, aqueles que estão comigo eu não abro mão de ajudar, então é por isso que eu falo, eu respondo todo mundo no Instagram, vai chegar um momento em que eu não vou conseguir mais, mas até eu não conseguir mais eu vou responder todo mundo, eu acredito em você. E eu só te peço uma coisa, acredita em mim também. Vocês não perdem por esperar. E até a próxima.